Olá a todos! A resposta ao convite formulado por um colega escritor, Nuno Zambujo, estou cá para responder. O desafio é indicar e ler um excerto do livro que nos marcou. Entre várias opções que tenho, podia escolher José Saramago, A Jangada de Pedra, é um livro que gostei imenso, a Virgílio Freira, A Aparição. Também, Mistit Adulai lá uh, Poemas do Fernando Pessoa, principalmente A Viagem, A Flor Bela Espanca, entre muitos outros. Mas como tenho que escolher apenas um e ler um certo, vou pela Guiné-Bissau Sabura Godoy, do Tony Jack É um dos livros que me marcou bastante por muitas razões, e vou ler o poema da página 16. Era mulher, era mulher grande, do tamanho da vida Mulher palavra, mulher de eira, vestidas de safras largas de canseira Bideira, órfão da vida, mulher companheira No beco vendia, no beco sofria, no beco vivia misteriosamente tranquila. Esguerrava-se assim na mão. Fintava a vida madrasta. Foi ali, no chão do seu trabalho, falho de sorte que o ferro, marcado de mortes, a surpreendeu. Faltou-lhe o tempo. Não soube esquivar-se. Ali ficou, agarrada ao seu balaio de mistira e sal em tempo de guerra muito obrigado a todos